Dissociação do espaço-tempo. Em trabalhos de desobsessão, as circunstâncias muitas vezes fazem com que seja necessário levar espíritos rebeldes a confrontar-se com situações constrangedoras do passado ou futuro, de modo a esquecê-los. Estes nossos irmãos revoltados costumam não aceitar esse constrangimento, talvez porque não queiram se reconhecer como personagens dos dramas escabrosos que lhes são mostrados. Há versos que são as admoestações, ainda que amoráveis. Nesses casos, procuramos fazer com que citam o ambiente, isto é, entrem em ressonância com as vibrações opressivas que desencadearam no passado, para que possam compreender a desarmonia que geraram em suas consequências. A décima lei da apometria, a lei da dissociação do espaço-tempo. Todos nós temos uma carga kármica a resgatar, uma massa maléfica desarmônica que normalmente seria distribuída ao longo do tempo. Observamos que um espírito, ao ser dissociado do estado em que se encontra, através da aceleração do fator tempo, dá um verdadeiro salto quântico até que consegue instalar-se num espaço do futuro hostil, espaço frequentemente ocupado por seres horrendos, compatíveis com a frequência vibratória do recém-chegado viajante. A carga kármica a resgatar fica acumulada, toda ela e de uma só vez, sobre o espírito. Isto causa uma sensação de horrível opressão, de que começa a se queixar. Deste incômodo, mas momentâneo mal-estar podemos nos servir, apresentando-as como provas das consequências dos seus atos e de sua repercussão negativa na harmonia cósmica. A técnica é muito simples. Projetamos energias magnéticas por pulsos rítmicos e através de contagem sobre o espírito incorporado, ao mesmo tempo que se lhe é dada a ordem de saltar para o futuro. Esta técnica só deve ser usada em espíritos desencarnados, visando esclarecê-los. Devemos ter muito cuidado com o espírito durante este encontro. Se o desligarmos do médium de repente, sem preparação, será literalmente esmagado pelo campo energético acumulado, seu corpo sofrerá destruição, transformando-se em ovoide. Para desligar o espírito do médium, devemos fazê-lo antes retornar lentamente para a época presente.